Depois de muitos anos jogando só no PC e no PlayStation 4, eu e o meu irmão resolvemos comprar um Nintendo Switch juntos, e é sobre esse pequeno console híbrido que eu vou falar um pouco aqui no vídeo de hoje. Eu acho que para apresentar esse console melhor, eu preciso contar um pouco para vocês da minha infância. O meu primeiro videogame foi um Nintendo Wii, que o meu irmão comprou pra gente em algum momento de 2007. E hoje em dia, é bem mais velho, olhando para trás, eu tenho muitas boas lembranças daquela época, e várias delas são relacionadas a esse console. Tipo quando tinha alguma festa de aniversário lá em casa e todo mundo se reunia para jogar pro e até o meu pai jogava junto. Ou várias vezes que eu e os meus irmãos ficávamos até tarde no sábado jogando na madrugada o Mario Party 8. E é claro que nem todas essas lembranças são perfeitas, porque eu lembro mais do que eu gostaria de sempre tentar ganhar dos dois no Mario Kart e nunca consegui. Mas o tempo passou, a gente cresceu e acabou deixando o Wii de lado pra jogar outros games. Mas eu sempre senti muito carinho por esses momentos. E foram essas as memórias que fizeram despertar essa vontade de comprar um Switch pra viver tudo isso de novo. Recentemente o meu irmão viajou pra fora e como o Switch era muito mais barato lá a gente resolveu comprar. Aqui no Brasil o um Switch tá custando mais ou menos uns dois mil reais. Mas lá fora, mais precisamente no Canadá, ele está custando 360 dólares canadenses, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, são mais ou menos R$ reais, que ainda é alto, mas é bem mais em conta que aqui no Brasil. Junto com o console a gente comprou mais dois controles extras, o Mario Kart 8 e uma case para guardar ele em viagens que é bem útil e se você for viajar bastante com ele, é praticamente indispensável. A construção do console em si é muito boa, só que a maior parte dele é feita de plástico, até a tela dele é de plástico, o que deixa ele menos resistente a arranhões e afeta a durabilidade dele ao longo do tempo, mas eu acredito que ele vai durar uns bons anos ainda. A tela dele tem resolução HD, mas não é ruim não, dá pra depender dela numa viagem tranquilo. O Switch só recebeu uma versão do YouTube agora recentemente, e eu espero que os outros apps como o Netflix e o Twitch lancem logo também. Tá certo que não é um grande problema não ter eles, porque você pode só baixar eles no seu celular e assistir por lá, mas eu acho que todo console precisa sim ter eles, e essa falta momentânea não deixa de ser um problema bem chato. Mas a parte mais da hora desse console, tirando o poder de jogar ele em qualquer lugar, é com certeza os controles. Tá certo que eles não são muito confortáveis para jogar horas a fio, mas eles têm tudo que o Wii tinha e ainda um analógico, se você quiser. E ele meio que agrada a todo mundo, como por exemplo no Mario Kart. O meu irmão e a minha irmã, como só jogavam no Wii e se acostumaram a controlar os carros com o movimento dos controles, para alegria deles, tem essa opção aqui no menu do jogo para ativar essa funcionalidade. Já eu, que nunca me dei bem com esses movimentos, posso desativar e controlar o carro pelo analógico e eu tô feliz da vida. Talvez até esse seja o um motivo do porquê eu consigo ganhar agora com mais frequência. Então Carol, é melhor você reservar as bananas, porque eu tô na tua cola. <risos> e esse é só o um exemplo de como os jogos do Switch podem ser acessíveis pra todo mundo. Porque esse é o espírito do console. Ele não é um console pra você jogar sozinho, mesmo que você possa fazer isso também. A graça dele é justamente jogar com a sua família ou com os amigos. Divertir a galera é o objetivo principal do Switch. O hardware dele não é grande coisa, ele nunca vai rodar um game como um PC foda ou um Xbox One X, mas isso não quer dizer que ele é pior que eles. E essa é a grande sacada dos jogos da Nintendo. Eles são geradores de boas memórias. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, eu vou estar lembrando o quanto era bom ganhar dos meus irmãos no Mario Kart e no Switch, porque agora eu consigo. As lembranças do Wii fazem parte de mim e de quem eu sou hoje em dia, e eu tenho certeza que as lembranças que eu tô vivendo agora no Switch vão fazer parte de mim um dia, e eu vou levá-las para sempre. Mas mesmo assim, se eu estiver falando um monte de merda aqui, não importa, porque eu vou ter passado bons momentos com pessoas que eu amo. Meu nome é André, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui desse canal. Um grande abraço, e até lá.